Não se esqueça de se inscrever no canal e comente aqui o que você achou do vídeo. Renda básica universal? Não, não é. Esse é um tema longo para ser debatido. Não é assim. Não dá para você dizer renda básica universal. Só, Só conta. É, não, não, não, não, se você perguntar lá no regime comunista, ele vai dizer, não, aqui eu dou tudo. Não é dar tudo. Você tem que dar oportunidade para as pessoas. Preparar as pessoas. Oferecer um ensino. Um ensino gratuito de qualidade. Ou para quem pode, um ensino pago de qualidade. Dar universidades... Uh, gratuitas a quem não pode pagar, e quem pode pagar, usa uma universidade para melhorar a sua qualidade uh, e a sua formação futura. Mas dar oportunidade, você não pode uh, uh, simplesmente chancelar todas as pessoas de um país, como é que você vai pagar isso? É impossível, não tem dinheiro público para isso. Será que tipo, a gente está entrando numa economia que está cada vez mais automática? Né? É, se eu for ver centro de distribuição da Amazon, é tudo feito por robôs e para um negócio que vai lá na, na Mais cateleira. ou menos. Não, tem moleque. muita gente que trabalha.